Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda e hoje eu vou trazer aqui para o nosso encontro uma dica de resiliência ou seja a gente sabe que quando a gente cultiva a resiliência que é a capacidade da gente enfrentar e superar os nossos obstáculos né a gente é capaz de enfrentar aquela situação dura com um pouquinho mais de leveza e essa dica é quando eu sou capaz de observar o meu corpo e eu preciso, principalmente em momentos de isolamento, em momentos onde a gente está com um espaço físico mais limitado ou estar muito sedentário, é observar o meu corpo e trabalhar ergonomia. Ou seja, como eu posso dividir o meu tempo entre sentado em pé e alongando? Existe sim alguns institutos que dizem, ah, você precisa estar 20 minutos sentado, 8 minutos em pé e 2 se alongando. Talvez isso não seja efetivo na sua rotina, mas a dica aqui é, a gente precisa sempre oscilar entre o mental e o físico, até para que a gente seja cada vez mais produtivo. Outras pesquisas também falam, ah, a gente precisa suar 20 minutos por dia para poder ser mais produtivo e ter... Mais clareza mental. Talvez nesse momento também. Você não tem a possibilidade de uh, sair, correr ou pedalar. Ou se você estiver dentro de casa, ótimo. Então, uma dica de resiliência é exatamente a gente oscilar o nosso corpo, as atividades físicas com as atividades mentais. Não esqueça disso, tá bom? Então, vamos lá? A prática de hoje é simplesmente as três respirações para que você se conecte com a próxima intenção e possa fazer uma atividade física em seguida. Olá, permita-se pausar por alguns minutos. E a prática de hoje, ela é para que a gente traga toda a atenção para o nosso corpo. E se possível, com alguns pequenos movimentos, para exatamente a gente observar, as emoções, as tensões, que muitas vezes se concentram por ali e a gente acaba nem percebendo. Então, tá tudo bem, você pode estar tá sentado, você pode estar tá em pé, você pode estar tá deitado na nossa prática de hoje. E eu vou trazer a atenção para algumas partes do seu corpo e vou pedir apenas para que você movimente. Então, inspire expire tranquilamente. Se conecte com a respiração que acontece no seu corpo. E ao inspirar, a gente vai levar a atenção lá para os pés. Ponta dos pés, dedos dos pés, calcanhares e movimente. Movimente suas pernas, dobre joelhos. Movimente, movimente o seu quadril. Movimente as suas mãos, abre e fecha as mãos. Movimente os seus braços. Inspire, expire. Muito lentamente, se for possível, movimente a sua coluna. Faça uma pequena torção, gire o corpo todo para a direita. Volte para o centro. Movimente-se para a esquerda. Volte para o centro. E gire os ombros. Lá para trás. Gire os ombros para frente. E movimente o seu pescoço, você pode olhar para a direita, voltar para o centro, olhar para a esquerda, voltar para o centro. Olhe para baixo, coloque o queixo lá no peito, volte, olhe lá para o céu, volte e gire o pescoço tranquilamente. E, se necessário, mexa e movimente o corpo como um todo. Se desejar, liga uma música, dance. <risos> Mas aqui é só um convite para a gente observar ainda mais a resiliência física que acontece no nosso corpo. E que você possa, por alguns momentos do seu dia, dar a atenção. E responder aquilo que o seu corpo pede. Seja uma atividade física mais intensa, uma mais lenta, mas apenas cuidar desse equilíbrio físico, mental e espiritual, que é fundamental para a gente poder atingir todos os nossos objetivos. Então, inspire, expire tranquilamente e tenha um excelente dia.